Começando o nosso programa de Mulher para Mulher, 5 dicas para as mulheres ficarem mais lindas, com mais autoestima. E hoje nós vamos falar com a nutricionista especializada em emagrecimento, a Roberta Lopes. Tudo bem, Roberta? Tudo bem. Prazer mesmo poder falar com você. Como foi que você quis se formar para nutrição? Você sempre quis? Sempre teve vontade? Eu gosto muito dessa área, né, de nutrição, né, porque eu sempre fui muito vaidosa, desde criança. Então, assim, eu gosto de ajudar as pessoas, gosto de trabalhar com a autoestima das pessoas, né. Até falo muito para elas que é, eu me sinto, assim, muito feliz, eu fico, assim, muito feliz quando eu vejo que elas que estão conseguindo emagrecer, que estão ficando mais bonita. Isso me deixa mais feliz. A sua especialização em emagrecimento, você é doutorado em nutrição, você fez doutorado. Isso, eu me formei em nutrição, me formei aqui em frutal e depois disso eu fiz, eu sou apaixonada por plantas medicinais, então eu gosto muito de tudo voltado à natureza, tudo que é natural me encanta, né? então eu fiz pós-graduação em plantas medicinais na Universidade de Medicina de São José do Rio Preto, na FAMERP. De lá eu me encantei ainda mais pelas plantas. Aí eu fui para Franca e fiz mestrado e doutorado em plantas medicinais. Onde a gente utiliza as plantas para prevenção e tratamento da saúde. Com certeza, porque é através das plantas que nós conseguimos prevenir alguma coisa também, né? de repente, na época da vovó, das nossas bisavós, sempre usava as plantas ao favor da saúde e da Roberta antes e após isso. Então, as, eu sempre explico muito para as pessoas assim, que é, a indústria farmacêutica é uma coisa nova no mundo, então assim, é, as plantas medicinais existem desde os índios, lá atrás, há muitos Anos atrás, quando não se existiam medicamento, se curavam através das plantas, né? Então eram os chás, eram os banhos, né? E hoje a indústria farmacêutica, né? Todos os medicamentos farmacêuticos vêm das plantas. Então todo medicamento, a base dele é a planta. Então se tira o medicamento da planta, dali sai do medicamento para outras patologias. Né? E através das plantas você ajuda, no caso, você usa ao benefício de ajudar as pessoas a emagrecerem. Você dá dicas? Isso. É, através das plantas a gente usa o composto ativo dela para tratar o emagrecimento, para tratar a retenção de líquido, para tratar a prevenção do envelhecimento, a queda de cabelo, então tudo vem na planta, então cada casa é um caso, aí a gente conversa durante o acompanhamento, durante a consulta, e eu vejo que, o que incomoda na pessoa, aí partindo daquilo, eu coloco a planta na vida dela. Você pesquisa o que é o costume que ela tem, né? qual o dia a dia dela, o que de que ela não gosta, que ela não gosta, porque as ervas, no caso os chás, é tudo prática. A gente sempre fala, costumamos falar, não gosto, mas quando você começa a tomar, você vai tomando gosto. Sim, tem muita gente que chega e fala assim, aí ah, eu não tenho o hábito de tomar o chá, né? Às vezes aquela pessoa nunca nem tomou chá, entendeu? Então, assim, eu procuro sempre, sim mostrar o chá para ela. E às vezes quando ela fala assim, não, eu não vou tomar, a gente pega aquele chá, coloca dentro de uma cápsula, para que ela possa usufruir o benefício da planta. Então, hoje nós temos uns chás muito gostosos, né? Temos é, um, os chás fervescentes, que é uma delícia, que a gente toma ele gelado. Então, se assim, eu sempre coloco no consultório o chá fervescente gelado e falo para pessoa, toma isso daqui. E a pessoa fala assim, nossa, que suco gostoso. Aí eu falo assim para ela, não é suco, é um chá. É um chá que foi... <risos> mudado na né? maneira dele ser usado. O chá de hibisco, chá de hibisco fervescente, muito muitos gostoso. especialistas falam. Por que ficar sempre oferecendo café? Exatamente. Uhum. As pessoas têm o um hábito, eu sempre falo muito para pessoa o seguinte que ela tem o um hábito de tomar aquele café com açúcar, hein? Né? Aí eu explico para a pessoa que café com açúcar não é café. É doce de café. Para a gente usufruir o benefício do café, que o café é termogênico, o café ajuda no processo de emagrecimento, o café ele nos dá energia, né? só que quando eu coloco açúcar nele, eu perco todas essas funções do café. Então o café ele tem que ser sem açúcar. Quando eu tomo um café sem açúcar, eu estou tomando café. Quando eu adiciono açúcar nele, eu não estou tomando café, eu estou tomando um doce de café. Você dá uma leitaria, uma dica que colocar que substitui o açúcar no café? Eu sempre oriento para a pessoa o seguinte: de mim, aquela pessoa que tem o hábito de tomar o café com açúcar, eu venho fazendo assim com ela: olha, se você coloca uma colher de açúcar no seu café, amanhã você vai colocar uma colher mais rasa. Aí, mais rasa ainda, mais rasa, até você conseguir tirar. Olha, hora que você conseguir tirar, a gente inicia com os adoçantes. Aqueles adoçantes. É, de uma qualidade melhor, aqueles adoçantes que não sobe a glicemia, nem né? aqueles adoçantes é, industrial. Aí o que a gente faz? Você vai iniciar a tomar o café com adoçante. Vai chegar uma hora que você vai tirar o adoçante e vai tomar o café puro. Porque que você é o que eu quero. Né? Você acostuma, né? Se acostuma, é harta. é só o primeiro dia que você estranha. Depois você vai perceber que é muito mais gostoso o café puro. Combinação de alimentos, muitos, muitos especialistas falam no teu caso, o que, que você diz? É, combinar alimentos não é tirar completamente, mas eu posso fazer combinações que ajudam no emagrecimento? É, nós temos que combinar, né? Porque assim, é, a nutrição existe uma pirâmide, né? Então, assim. Você tem que pegar os alimentos ali, um alimento da base, um alimento acima da base, até chegar no topo. Se você comer todos os alimentos ali da base, que são os carboidratos, você vai começar a ganhar peso. Então, não é que a gente vai tirar esses alimentos, mas você não pode se alimentar de uma coisa só, colocar duas, três porções daquele mesmo alimento, daquele mesmo grupo. Então, por exemplo, você não pode colocar no seu prato o arroz, a mandioca e a e batata, batata doce também, e bacana. o macarrão, são coisas do mesmo grupo, então você tem que colocar, por exemplo, uh, o arroz, aí você sobra para o outro grupo, você coloca os legumes cozidos, aí depois você sobra para o outro grupo, coloca as verduras cruas, então uma coisa de cada grupo, aí você vai estar tá se alimentando corretamente. E o que, que você diria do jantar? Eu sempre oriento as pessoas o seguinte. Aquelas pessoas que procuram emagrecimento, quanto mais cedo você jantar, melhor. Então, assim, por que a gente não deve jantar tarde? Porque o nosso corpo já, já diminuiu aquela energia, né? Então, você não precisa jantar tarde, porque você não precisa de energia para dormir. Então, quanto mais cedo você jantar, melhor. E lembrando que aquelas pessoas que estão é, em processo de emagrecimento, no jantar a gente costuma tirar o carboidrato dela. Porque não tem necessidade de você comer carboidrato no jantar. Carboidrato tem que ser durante o dia, porque o carboidrato vai te dar energia. Então, pra, você precisa de energia durante o dia. à noite não, À noite você precisa descansar. Repousar e ter o sono vai ser bem melhor. Tem que ter um sono legal, aquelas pessoas que dormem bem, que tem uma qualidade de sono boa, elas têm mais facilidade no processo de emagrecimento. Então no tratamento, você com de conversar, auxiliar a pessoa, e quando ela tiver com uma autoestima bem baixa, fica desanimada, como que você inicia o tratamento? Aí eu vou conhecendo a pessoa, vou sabendo assim, o que, que deixa ela com uma autoestima baixa? Aí a gente vai conversando, eu vou explicando para ela, aí a gente entra com aromaterapia, né, que são cheiro das plantas, né? Aí a gente coloca ela numa cadeira gostosa para ela relaxar, a gente faz uma massagem aqui é, na cabeça dela, onde a gente pega o ponto de fome, de ansiedade, de tranquilidade. A gente usa os cristais, né? Porque eu sempre falo para as pessoas o seguinte, que nós somos feitas de cargas negativas e positivas. Nós somos feitos de cargas. Então eu preciso passar uma carga positiva para você para você atrair algo positivo para sua vida. Então isso a gente pega através das plantas, através dos cristais. Então aí eu trabalho uma aromaterapia nela e ela fica relaxada, ela fica bem. Aquilo, o cheiro da planta. Quando você cheira uma planta, aquele cheiro vai direto para o seu sistema nervoso central e você começa a obter os benefícios dela. Que seriam os óleos essenciais? Que seriam os óleos Que são extraídos da planta. Da planta. <risos> quer dizer, é muito mais potente. Ele vai direto na, na corrente sanguínea da pessoa e ela vai se acalmando, vai se relaxando e vai de redescobrindo né, que ela pode, que ela consegue, ela tem capacidade. Quando você vê assim, uma pessoa conseguindo, já aconteceu alguém que você te superou, você falou assim, poxa vida, ela se superou muito mais que eu imaginava. Já, já aconteceu sim. Tem uma moça que ela vem de planura, né, para fazer tratamento comigo. E quando ela iniciou o tratamento dela... Ela estava assim, bem acima do peso e ela iniciou o tratamento e ela conseguiu emagrecer. Nós colocamos a aromaterapia na vida dela, adicionamos algumas capças, né, de plantas medicinais que são os fitoterápios e ela conseguiu emagrecer 35 quilos. Tudo bem que ela demorou um tempo aí de oito meses para emagrecer, mas hoje ela é uma pessoa totalmente diferente, ela é uma pessoa assim que ela mudou completamente e isso me deixa assim, muito feliz. Ela completamente eliminou, não perdeu Porque quando diz perder, você pode reencontrar os quilos de volta, né? Porque não adianta as pessoas querem emagrecer rápido Que vão voltar, ter que às vezes engordar muito mais Sim, eu falo assim, que você tem que mudar a sua alimentação Mas mudar assim, levar isso pra sua vida Entendeu? Porque se você mudar hoje, amanhã Você vai perder peso hoje, amanhã se amanhã você voltar a se alimentar como você se alimentava antes, você vai voltar a engordar tudo de novo. Então leva isso para a sua vida, então por isso que eu trabalho no consultório, todas as pessoas que fazem tratamento comigo, eu busco essas pessoas toda semana, então toda semana ela tem que vir aqui me dar um oi, para eu poder ver ela, para a gente poder conversar. Por quê? Porque eu estou mantendo um contato direto com ela. E eu mantendo esse contato, eu ajudo ela a não desistir do tratamento. Nem o seu papel, né? De estar assim, ajudando, auxiliando ela, dando força, sabendo de que ela possa, que ela tem onde segurar, né? Que ela tem onde ter o suporte. O que você tem a dizer? De repente, tem pessoas que no início não conseguem muito eliminar completamente o carboidrato. Você é favor de eliminar completamente ou de controlar? Não, é, a gente tem que controlar o carboidrato O carboidrato ele não pode entrar na sua vida quando você quer emagrecer Na sua primeira refeição do dia e na sua última refeição do dia, certo? Ao longo do dia você pode, mas na primeira e na última você não pode Por quê? Porque as pessoas falam assim Ah, eu, eu, não, eu não faço jejum intermitente Porque o jejum intermitente é o melhor método de emagrecimento que existe né? Então, o jejum é bíblico Então, assim, é saudável, faz bem para a pessoa né? Então, o que que acontece? Uh, você fica assim, você, tá, você dorme durante lá 6, 8 horas né? Um período de 6, 8 horas na noite Aí você, durante esse período que você está dormindo As suas mitocôndrias, que são as células que quebram as moléculas de gordura né? Ela está ali comendo aquelas... Células gordurosas no período que você está dormindo. Então, ela faz toda uma limpeza no seu organismo, né? Que são, ela limpa os carboidratos, açúcares, tudo ali que você ingeriu ao longo do dia. Aí, você pega de manhã, na sua primeira refeição do dia, você pega e toma um café com açúcar ou você come um, um pão branco. Aí, o que você fez? Você é como se você tivesse assim, limpado a sua casa inteirinha. Aí depois você bem suja tudo de novo. Então você perdeu todo o trabalho que as suas mitocôndrias fez ali. Toda aquela limpeza que ela fez no seu corpo, você acabou de sujar. Então o que a gente tem que fazer? Primeira refeição do dia, nós temos que nos alimentar de leites e derivados, de frutas, de ovos, proteína. Fez isso na primeira refeição do dia, a segunda já pode ser carboidrato. Então não é que a gente vai tirar. Nós vamos mudar o horário da ingestão do carboidrato. Porque se tirar de uma vez, o que acontece? A pessoa vai sentir falta, vai sentir fraqueza. Acontece, não é, alerta Acontece muito. No início do tratamento, as pessoas sentem muita abstinência do carboidrato. Né? Por quê? Porque o carboidrato, ele aumenta a sua glicose. Então, te dá aquela abstinência. né? Então, você tende a sentir na primeira semana uma dor de cabeça, uma fraqueza. Mas não é que você está se alimentando mal, não é isso? Isso aí é o carboidrato que está te dando essa abstinência Você está ali gritando para você Eu quero carboidrato, eu quero açúcar, entendeu? Mas se você conseguir superar a primeira semana Aí depois você vai louco Porque são mudanças de hábitos, né? O nosso organismo sente São mudanças de hábitos no nosso organismo Então você tem que se acostumar a se alimentar com o carboidrato na segunda refeição do dia, na primeira não pode. Não tem como. E os exercícios físicos, você indicam. Atividade física no processo de, tanto de saúde quanto de emagrecimento, é muito importante. Por quê? O emagrecimento, gente, nada mais é que a diminuição né, de ingestão calórica. Então, você tem que ingerir menos calorias e gastar mais. Então, é uma subtração. Se você ingere menos e gasta mais, você vai ter um processo de emagrecimento. Agora, se você ingerir menos, certo? E não fizer atividade física, você vai emagrecer? Vai. Porém, é um processo mais lento. Agora, se você ingerir uma alta quantidade de calorias e não fizer atividade física, você vai ganhar peso. Vai acumulando, né? Vai acumulando. Eu tenho que gastar as energias para que realmente isso vai me ajudar na autoestima, para que eu tenha uma estima mais alta e consiga ter mais forças, né? Mais satisfação em estar tá fazendo o emagrecimento na alimentação. Ajuda muito. O exercício físico, diariamente, te dá satisfação, né? Exatamente, a atividade física vai te trazer um benefício maior né? Você vai é, ativar o seu metabolismo, seu sangue vai circular mais rápido Quando você tem uma circulação sanguínea mais rápida, está vindo uma quebra de gordura entendeu? Então a gente precisa ativar isso daí. Tem pessoas que têm um metabolismo mais lento que outras, não tem, Roberta? Tem, aquelas pessoas que têm um metabolismo mais lento, o que, que, que nós fazemos? Nós colocamos nela... Né, o laser terapia, que é uma técnica de LIB. Então, quando eu percebo que aquela pessoa assim tá iniciando um processo de emagrecimento mais lento, que ela tá tendo assim, ela tá fazendo certinho, mas está perdendo peso devagar. O que, que eu faço? Nós temos um laser, chamado laser de LIB, onde a gente coloca aqui, no pulso da pessoa, eu conecto o laser aqui, esse laser cai direto na na corrente sanguínea dela, na artéria radial de preferência, né? a gente coloca na artéria radial, quando ela coloca aqui eu consigo modular o metabolismo dela, então tudo aquilo que está mais lento fica mais rápido, aí ela volta a ativar o processo de emagrecimento dela mais rápido. Essa técnica a gente usa uma vez por semana na pessoa e ela tem um processo de emagrecimento bem mais rápido. Ativa o emagrecimento, né? Ativa o metabolismo Ativa o metabolismo dela E quem tem intestino preguiçoso? Quem tem o um intestino preguiçoso é porque geralmente ela comeu o carboidrato na primeira refeição do dia E na última E na última, e na última. Então o que é que nós temos que fazer? Toda pessoa que tem o um intestino preguiçoso, ela se alimenta errado, ela toma pouca água, aí o seu intestino Sente. Então, o que nós temos que fazer? Pessoas que têm o intestino preguiçoso, nós temos que colocar o mamão na primeira refeição do dia dela. Temos que colocar, é, a gente chama do de do né? que são os lactose né? que são as, as bactérias boas. Então, isso a gente faz prescrição e aí pro intestino dela funcionar melhor. E a gente adiciona outras plantas também. Né? Outras sementinhas, chica de nutricionista. É, a gente coloca umas na vida dela, entendeu? A gente trabalha muito com o State é um fitoterápico excelente né, que ajuda no processo do funcionamento do intestino. né E é aquelas pessoas que têm, assim, aquela. Eu falo assim que não é fome, mas é aquela mania de comer, né? Que tem muita gente que tem mania de comer, que come por compulsão, come por ansiedade. Ficou nervoso, ficou triste, tudo é motivo. Tudo é motivo para comer. Então o que a gente faz? A gente pega. Novamente o laser, a técnica de livre e aí a gente vem fazer acupuntura a laser. Então, a gente pega o laser e bloqueia a fome e a ansiedade dela, então existem os pontos na orelha. Quando a gente coloca aqui, a gente bloqueia a fome. Quando a gente coloca aqui, a gente bloqueia a ansiedade. Por que que eu faço isso? Né? Aí você vai falar assim, ah mas na hora que você não bloquear, eu vou sair comendo igual uma louca. Não. Por quê? eu preciso bloquear isso, porque durante esse período que eu estou bloqueando, eu estou te ensinando a comer corretamente. Aí a hora que você não estiver mais bloqueando a sua fome e ansiedade, você já aprendeu a comer. Aí eu vou ter o controle sobre as minhas emoções. Exatamente. Seria isso, né, Sim, Roberta? Isso. Quer dizer, você, nós vamos aprendendo no dia a dia e o tratamento, mais ou menos quanto tempo você indica? E é, ou vai pela quantidade de peso? Vai devido à quantidade de peso que a pessoa precisa perder. Mas o tratamento ele precisa ser no mínimo, no mínimo de 60 dias. Por quê? Não adianta você vir aqui fazer um tratamento de uma semana, de 30 dias. É um período muito curto para você aprender a se alimentar corretamente. Então preciso de um tempo maior para fazer com que você entenda a, a, como que funciona a alimentação saudável. Porque o que, que acontece? A nossa vida é muito corrida. Hoje você está em casa, amanhã você está na fazenda de alguém, você viajou, está num hotel, e aí? Então, precisa de um tempo maior para fazer você chegar lá na fazenda do, do, do nosso parente, na nossa fazenda, ou no um hotel, e você saber o que, que você pode comer primeiro, o que, que você pode comer depois, entendeu? Sem aquela tabelinha ali. Você precisa aprender. E você vai aprender isso... Uma média de 60 a 90 dias, não precisa desse tempo. Cada um vai depender de cada pessoa, né? De repente, decide, eu quero, eu vou e eu posso, ela realmente irá conseguir. Realmente que falta isso a gente mudar, mudança de hábitos. Substituindo hábitos ruins por hábitos novos, saudáveis. Exatamente. Ah, no caso você, no caso muita gente fala do suco, das frutas que contém muita frutose. Você indica comer salada de frutas ou fazer o suco. A diferença do suco com a fruta é a quantidade. Entendeu? Então, por exemplo, para você fazer é, um suco de laranja, por exemplo, não vai uma laranja. Você vai precisar de fazer, é, no, naquele copo de suco de laranja vai ler duas, três laranjas. Então, por isso que a gente fala ah, o suco é mais calórico. Não é que é mais calórico, tem mais fruta ali. Então, o ideal é você chupar a laranja. que quando você ingere a laranja de forma de fruta ali, chupando, você está ingerindo as fibras dela que vai trabalhar o funcionamento do seu intestino. E você está ingerindo menos calorias. Por quê? está chupando apenas uma laranja então dificilmente uma pessoa vai chupar três laranjas e se você exprimir e colocar isso num copo hum. você chupar três tem gente que coloca até açúcar exatamente <risos> Roberta, foi um prazer poder falar com você e quem em casa que quer consultar com a Roberta para entrar em contato? quem quiser me conhecer, conhecer, fazer um tratamento comigo Vem aqui na Clínica da Plástica pra gente conversar, pra eu poder te conhecer, né? Pra gente bater um papo, né? Tomar um café sem açúcar, né? E fazer o tratamento que eu vou estar ensinando vocês como funciona o processo de emagrecimento. Muito obrigada. E aí vamos marcar a próxima pra gente vamos conversar. Emagrecer. E aí? Vamos aproveitar essas dicas e pegar, começar hoje mesmo, no amanhã. Começa hoje. E venha consultar com a Roberta e mude seus hábitos. Vamos mudar os nossos hábitos, né? Mudança de hábitos para a gente ter uma vida mais saudável, ter uma vida melhor. Para quando chegarmos na, na idade maior, na velhice, nós estamos com um corpo saudável. Muito obrigada a você e não se esqueça, hoje é melhor do que ontem. E amanhã com toda certeza com a proteção divina será bem melhor do que hoje. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.